Olá, amigos da comunicação. Eu sou Anderson Scarduelli e esse é o Fala Editor. O ataque contra Patrícia Campos Mello e o jornalismo que não apanha mais calado. Um cidadão que nem precisa ter o nome mencionado por aqui, atacou profissionalmente e moralmente a jornalista Patrícia Campos Mello. O cidadão em questão afirmou em plena CPMI das fake news que a Patrícia Campos Mello, uma das jornalistas mais premiadas do Brasil e do mundo, mentiu descaradamente numa matéria, matéria de 2018, sobre empresários bolsonaristas que teriam comprado, impulsionado ali mensagens para enviar pelo WhatsApp. O mesmo cidadão acusou a Patrícia de ter lhe oferecido serviços sexuais em troca de informações para produzir a tal reportagem. De imediato, a jornalista e a Folha de São Paulo desmentiram o acusador, ponto por ponto, com direito a imagens, prints de conversas, documentos e tudo mais. Além de tudo, o jornal sugere que pode processar o cidadão que mentiu em plena CPMI das fake news. Afinal, fazer isso, mentir em depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito, é CRIME. Mais do que a Folha de São Paulo, o jornalismo como um todo não se calou diante de tal absurdo. Entidades da área, comunicadores e veículos de mídia saíram em defesa da jornalista que é simplesmente uma das principais do país. Um Manifesto Online, por exemplo, contou com a colaboração de mais de 2.800 mulheres jornalistas, número que equivale a quase 10% do número de mulheres jornalistas que constam no mailing do Worker, a plataforma a solução de comunicação corporativa daqui do comunique -se. E detalhe, o Manifesto contra os ataques direcionados à Patrícia Campos Melo contou com a assinatura com a colaboração e participação de jornalistas de direita, de esquerda, de centro. É isso mesmo, todas juntas, não em defesa apenas da repórter da Folha de São Paulo, mas do jornalismo como um todo. Tudo isso mostra que, finalmente, o jornalismo brasileiro deixa de apenas calado diante de ataques sórdidos e fake news. Todos mostraram que não existe, e nem deveria existir, a questão do outro lado nessa história. Não se poderia jamais dar o mesmo destaque ao trabalho da Patrícia Campos Melo e as lorotas contadas pelo cidadão. Nesse caso, a verdade só estava de um dos lados, o lado do jornalismo, o lado de Patrícia Campos Mello.